Bom, agora vamos conversar aqui com o David da S-Group Education e também com a Ana, que dirige aqui a escola, para que eles possam dar mais detalhes como tudo funciona aqui para vocês, tá bom? Vamos invadir aqui a sala, vamos ver se eles estão aqui. Estou vendo o David ali, com a Ana, conversando. Tudo Everyone, how going? Eu estou invadindo aqui o espaço de vocês, pode ser? Pode ser? Vamos lá então, nós me liberaram. Muito bem, Learners, estamos aqui. Com as pessoas que mandam no negócio. Os mandachus, the big bosses. Eles são os bosses Não, aqui. Não muito. Eles aqui vão mandar na parada é. toda. O estudante é que manda. Exatamente. Boa o saída. Boa o resposta. estudante é que manda. Boa resposta, hein? Lerner, esse aqui é o David, o CEO da Ice Group Education. E aí, David? Beleza? Oi, tudo bem, bem, bem, cara? bem. obrigado. Obrigado por bom. estar aqui comigo. E a Ana, que é a diretora aqui da Nacel English School. Oi, Ana. Oi, olá, Oi. tudo bem? Tudo joia? É? Tudo então, bem, a gente vai bater um papo aqui rapidamente sobre algumas partes uh, mais técnicas né, da Nacel. David, a gente tem muitos alunos aí interessados, muitas pessoas interessadas em fazer esse intercâmbio, né, vir para Londres. E aí, esse grupo Education, ela ajuda bastante Nesse processo todo, né? ele me ajudou, inclusive, né? me ajudou bastante, até ganhei uns chocolates de presente e <risos> tal, né? um jantar gratuito, né? É. Então, né? Então, explica pra gente, David, como que funciona essa parte de vício, documentação, é difícil vir pra cá, o que, que esse grupo pode fazer para os alunos que estão vindo para Londres? Bom, esse grupo tá há 10 anos no mercado, mais de 10 anos, né? Inclusive, sim. eu fui aluno... Da escola Nação. Olha só! O bom filho da casa torna, né? Em <risos> 2008, eu fui aluno da Nação, ou uhum. fazer um intercâmbio. Sim. Foi aonde rolou toda a ideia do intercâmbio, de trazer estudantes para o Reino Unido, para a Nação. E assim, é, os estudantes gostam dessa escola e eles gostam de vir para Londres porque todo mundo sabe que o inglês. Né, britânico é o inglês da gema, é, é, é um né? inglês puro, né? Um inglês puro. E assim, a, a NACEL é uma escola preferida dos nossos alunos por toda essa história, tradição, que a Nabela depois vai contar, mas tem a facilidade também de, de vir estudar aqui em Londres devido à documentação, muito fácil de adquirir o visto. Você sim. adquire no desembarque, quando sim. chega aqui em Londres, até visto de seis meses. Uhum. Né? Sem falar que a cidade é maravilhosa, é multicultural, é. tem sim, muitas sim. opções culturais para você visitar. Uhum. Então tem vários benefícios para vir estudar em Londres. Uhum. E sobre a escola, eu passo, eu passo a bola para uhum. a falar. Uau! Wow. Tu és nosso estudante, né? Eu, sim. Uh, é, o David foi nosso estudante, um, era um estudante muito dedicado. Você pagou para ela falar alguma coisa, né? <risos> pagou alguma coisa <risos> para ficar bonita aí no vídeo. É. né? Mas, evidentemente ele gostou muito deles, porque ficou. <risos> sim, um, sim, sim. Não, mas como, como escola, o nosso objetivo é dar todo o apoio ao estudante. Uhum. Um, para que ele se sente-se. Numa família. Sim. Porque eu sei como é que é vir de um país estranho. Para, não, vens da de de tua casa, de tua, de, com a tua família, Sim. e vens para um, para um ambiente um, que não conheces ninguém. Sim. Uma qualquer língua qualquer. diferente, costumes são diferentes. Então o apoio ao estudante é muito importante. Com certeza. Um, para nós, o estudante é só a nossa família. Uhum. Uh, são os nossos amigos, são a nossa família e, e construímos essa relação com o estudante. É. Um, e depois, claro, também o desenvolvimento da língua. Nós puxamos muito o estudante, o mais que podemos. Sim. Um, e é muito importante para nós que o desenvolvimento seja feito rápido um, e que o objetivo do estudante seja alcançado. É. Só alguns estudantes é porque querem sobreviver o inglês para conseguir um trabalho melhor, um, outros é porque. Querem ir para a universidade? Uhum. E quando esse é o caso, nós damos todo o apoio. Nós temos relações com universidades, ah, uh, damos todo esse apoio. Isso, para uh, até indicar universidades, podemos entrevistar os estudantes com, uhum. com uh, contatos que nós temos nas universidades. Por isso, não tem que ir no caminho que normalmente seria. Um caminho diferente, se vem é assim. através de nós, é mais rápido, o acesso à universidade também é mais fácil. Um, então temos isso tudo, cada estudante é um indivíduo. Uhum. Uh, nós vemos uh, todas as necessidades que o estudante tem. É tentarmos possível para dar um, uh, um objetivo para o estudante um, que que consigam os, os objetivos que eles querem, nós estamos aqui para apoiar. Que yeah, legal, yeah. yeah. Outro detalhe yeah. Que, yeah. que assim, é, a ICE Group e a Nacell faz uma grande parceria e o, e o aluno fica muito satisfeito, fica muito satisfeito, é que a ICE Group tem esse poder, tem essas, essas condições de dar atendimento durante o intercâmbio, buscar no um aeroporto é deixar verdade. o aluno bem confortável para ele é, para ele começar suas aulas, sem nenhum problema, sem nenhum bloqueio. né? E quando vem para a escola, a vantagem da NASA, todos os professores são britânicos. Outra vantagem é que as famílias ficam próximas yeah. da escola. Yeah. A esse Group House está próxima da escola. Bem então perto, assim. bem perto. E daqui para o centro da cidade é só pegar o metrô que fica aqui ao lado e isso demora sim. 20, 25 minutos. Uhum. Então tudo isso no final é uma grande vantagem muito, na, muito. Na, na, na escolha do aluno. Sim, porque... E a relação que Sim. nós temos com o Marcy Group, que é uma relação muito chegada. Uh -huh. uh, o David é, um, é uma pessoa que luta pelos estudantes deles. Sim. É, antes dos estudantes, de, eu já conheço, eu já conheço os estudantes. As, as famílias, as, me, as melhores, são sempre as nossas. É. <risos> ah, a é. É. Não, é, é. Não, é ele dá é, é, é, um, um, uma assistência aos estudantes que é a 100%, é uma, é. uma agência muito séria é, e muito dedicada. Legal. Boa, Leide, o o jabá foi é bom, hein? É né? O jabá foi é é bom. <risos> Mas é muito interessante, learners, o que, que eles estão falando, porque é verdade. Faz toda a diferença quando você estuda em uma... Em uma instituição tão séria, né, com professores tão competentes, com uma preocupação gigante com o bem-estar do aluno, não só o aluno brasileiro, mas o aluno de diversas partes do mundo, é. né? É. Aluno de diversas culturas diferentes. Então é uma outra oportunidade para você conhecer culturas também, por que não dizer? E quando você estuda, mora perto da, da, da, da, da escola que você está, com tantas facilities que tem aqui, né? Ah. É, farmácia, mercado. É, é, tem até pub. Tem é. até pub. Se é. Você está é. é. aqui ao lado, se você quiser sair desse, da aula, puxa vida, eu, né, tomar um negócio, pode tomar aqui do lado. Inclusive, vocês estão é. convidados é. Né, a pagar para mim depois, né? Inclusive. É. <risos> tem tudo, tudo que você precisa aqui para você poupar o seu tempo para aproveitar ele, não só nos estudos mas também passeando, conhecendo a cidade de Londres. Então, não tem erro, não tem erro. Vai na minha que você brilha, vale a pena você conhecer a Nacelle, a Ice Group. Os links estão todos aqui embaixo na descrição. E qualquer dúvida que você tenha, que não foi comentado aqui, não foi falado aqui, não tem problema. Pode colocar lá no David, enche o saco do David. Pode, Pode entrar no saco. Ah, não, tem saco. Você tem Instagram? Nós temos o Instagram da escola. Da escola? É. Então pode mandar. Vou deixar aqui embaixo também o Instagram da escola para vocês encherem de perguntas e fala que foi do Júnior Silveira, tá bom? É. é isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pela, pela entrevista, né, Pelo bate papo. De yeah. nada. E eu vou cobrar a promessa do pub que vocês vão pagar. E eu tenho que dizer que eu estive já no Brasil três vezes. Já eu eu sei três que vezes. Tá Você esteve no Brasil? Olha aí, qual parte? Uh, São Paulo. São Paulo. Uh, Rio de Janeiro. Sim. E Rio Branco. Rio Branco. Yeah. Eu gosto mais Belo, de... Berto, Perto de Belo Horizonte. Sim, sim, sim. Adoro o Brasil, é um país maravilhoso, o povo oh. é alegre, é um, um povo amoroso. Oh. Uh, e nós gostamos sempre de brasileiros cá. Que legal. E todas toda as nacionalidades gostam dos brasileiros. Total. Que coisa. É. Faz uma diferença nas escolas. É, nós temos, nós alegramos o jeito. Nós somos os alecrins dourados <risos> do mundo. Nós adoramos os portugueses, adoramos Cristiano Ronaldo. Sim, é. total. O pastelzinho de Belém. pé pé né? São os nossos irmãos. Mas né? agora o pastelzinho de Belém tem em todo lado, tem os viu? Sim, Olha então, só, é. é, eles vão levando os principais pratos para o mundo todo, né? Mas o sabor é o mesmo? É o mesmo ah. de Portugal? É diferente, ah. né? O de Portugal é melhor, é, é. Mas você vai encontrar todo tipo de comida aqui também. Ok, Verners? Deixa eu alguém me ligando aqui. Lerners, os links estão todos aqui embaixo na descrição. Vale a pena você conferir e dar uma, um hello pra eles lá, que eles vão te atender da melhor maneira possível, tá bom? Esperamos. Esperamos vocês aqui, porque eu também vou voltar aqui com vocês e eu vou dar aula pra vocês, hein? Combinado. Você deixa eu dar uma aula aqui? Combinado. Com nosso grupo. Combinado. Mandar, pode estar com a né? É, pode ser. É, eu, eu, eu, na parte da tarde vou dar a mola pra vocês, tá bom? É isso aí, learners. That's Bye. it for today. See you again.